Fala pessoal, boa ta... bom dia, boa tarde ou boa noite Tudo bom? Aqui é Heverson, RM Multicel é... Gravando esse vídeo aqui, estamos dias um dias sem, sem gravar vídeo aí Conseguimos agora colocar um computador legalzinho aqui E vamos retomar as atividades, tá bom? Espero que esteja tudo bem com você, que Deus abençoe muito a sua vida Uma semana aí maravilhosa Hoje, dia 26 do nove Vamos lá numa segunda-feira, né? Bem chuvosa aqui em São Bernardo, mas graças a Deus por isso. É, vou deixar uma dica aqui para vocês. O cliente trouxe para nós aqui esse tablet Samsung, tá? Vou tentar mostrar aqui. É, aqui ó, onde tem o um conector FPC, o cliente danificou aquela travinha que, que tem nele, que dá a pressão, tá? Então a gente vai tentar aqui mostrar para vocês uma solução. Beleza, meus queridos? Vamos aqui pro vídeo rápido aqui, ó. Ele quebrou a travinha e a gente vai mostrar uma solução que a gente costuma fazer aqui, tá bom? Vamos lá. É, eu peguei aqui, ó. Isso aqui é de película. Tá vendo aquele plastiquinho da película? Então eu peguei esse plastiquinho aqui, mas pode ser um raio-x, tá? Essas chapas que a gente tira. Você vai fazer o que? Coloca aqui, ó, pega um bisturi e você vai desbastar essa pontinha dele aqui, ó. Tá vendo? Ó, desbastou. Eu já comecei aqui só para adiantar o vídeo, para não ficar muito longo. Eu vou deixar aqui mais fino essa ponta aqui, ó. Tá bom? Que aqui o que acontece? Eu vou mostrar qual que vai ser a função dessa, desse plastiquinho aqui. Vou mostrar aqui para vocês já. Ele vai ter que entrar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o tablet. fazer rapidinho para não se estender muito esse vídeo, tá? Aqui era a travinha, tá vendo, gente? Ó tá vendo ali ó então quebrou a travinha que que eu vou fazer eu vou pegar esse esse plastiquinho, ó, que aqui tem que dar uma pressão tá vendo aqui é o flex do touch touch lcd então ele tem que dar uma pressão eu vou colocar ele aqui por cima gente ó tá vendo ó vou colocar aqui assim ó e vou empurrar aí eu vou cortar uma um beiradinha aqui ó só para ele ficar dando pressão aqui ó. beleza que, que eu faço ó caneta permanente eu vou colocar ele aqui, ó, na ponta certinho. E o outro lado, eu vou marcar com a caneta permanente. Aqui, ó, até onde ele termina, tá vendo? Eu vou marcar aqui, ó, pra mim poder cortar. Aqui, tá vendo, ó? Então eu vou cortar daqui, certo? Aí eu venho aqui, ó, deixa eu pegar uma tesoura aqui. Ó. Tá vendo a marca? Aí eu corto. Esse pedaço, certo? E aí eu vou cortar uma pontinha dele aqui agora. Vou, aí eu venho com a pinça. Ó, vou fazer um jogo rápido aqui, tá? Vou tentar fazer um vídeo rápido pra vocês, ó. Tá vendo? Eu cortei só um pedacinho, ó. Aí eu venho agora com a pinça. Ponho embaixo das travinhas, ó. Tá vendo? Põe embaixo... E vou empurrar ele aqui, ó. Eu afinei ele, que é pra ele entrar o mais fácil possível pra não danificar as travinhas. Tá vendo, gente? ó? Vai de boa. Devagarzinho, tá vendo? Ó, Aqui ele já deu uma pressão. Aqui ele já deu uma pressão aqui, ó. Então aqui, ó. Tá vendo? Ó? Entrou. Tá vendo que tem um aqui que tá torto, ó. Mas ele vai por baixo dele, ó. Tá vendo, pessoal? Ó. Namorozinha já foi. Tá vendo? Ó. Aqui já foi. Tá vendo ali entrou de um lado, agora a gente vai partir aqui pro outro lado, ó. Devagarzinho. Ó. Certo? Ó, ele já entrou aqui, ó, e você vê que ele tem uma pontinha aqui, ele vai ficar dando uma pressão. Ó. Vou tentar colocar mais esse lado aqui. Tá vendo? Aqui ele já foi, pessoal. Agora eu vou ligar aqui pra vocês verem. Ó. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Ó, tá vendo? Não tem importância essa parte, porque Ele vai ser tampado pela tampinha traseira dele. É só não deixar cair, porque aí ele não vai soltar. Tá vendo? Eu quero mostrar aqui pra vocês essa, esse paliativo. Pra gente não precisar trocar esse conector FPC aqui, tá bom? Aí eu vou ligar ele aqui agora. Ó. Olha lá. Tá vendo, gente? Acho que a câmera não tá pegando muito bem a é webcam. Mas ó, só pra você ter uma noção. Entendeu? Deixa ele ligar aqui, ó. Olha lá o jeito que ele tá ali, ó. Tá vendo? Ó. Entrou, ele deu a pressão. Que a pressão, os contatos é embaixo desse flex, então. Ó. Tá vendo? Ficou. Aí aqui, ó. Ó. Tá ligando? Tá? Deixa ele inicializar o sistema aqui E depois coloca uma fita Capitão aqui por cima e acabou Resolvido o problema Pra não precisar trocar esse conector FPC aqui Entendeu? Deixa ele ligar aqui e eu vou mostrar aqui pra vocês Ó Foi Ó lá Ó, lá. ó pessoal, tá vendo? Chamada de emergência Ó, um, ó. Tá vendo? Ó Perfeito, perfeito Entendeu? Então esse vídeo aqui que eu queria deixar pra vocês essa dica Aí depois aqui, ó Coloca uma fita Captain aqui por cima Ele não vai sair, porque ele tá dando pressão Depois você empurra um pouquinho mais pra dentro Com cuidado pra não danificar, tá vendo? Ó? Você empurra mais um pouquinho E já era, põe uma fita capto aqui, ó Resolvido o problema Beleza, gente? Ó Funcionando Perfeito, olha lá a tela tá solta, por isso que eu tô segurando ele assim, mas ó. Tá funcionando perfeito, ó. Chamada de emergência. Olha lá. Opa, aqui. Beleza? Vídeo rápido, Heverson RM Multicel. Espero ter ajudado. Se gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like. E se inscreva no canal aí. Beleza, meus queridos? Que Deus abençoe você. Onde quer que você esteja. E vamos pra cima. Deus abençoe muito. Um abraço.